Oi, eu sou o Gabriel Jordan do é JRD, e sejam muito bem-vindos ao décimo e último episódio da série de Reacts, a Corrida das Blogueiras, quarta temporada, aqui no canal. Com a grande final que a gente tanto antecipou nas duas últimas semanas, hoje descobriremos se é Olive, Eric Neto ou Jade Borg ganhará a coroa de cola quente. Eu já estou aqui com os meus sonhos de ouvido, também já vim aqui com a minha produção, olha só, bem bizarrona de hoje. Vocês gostaram desses sinistros postiços inferiores, gente? Eu tô enxergando tudo assim meio preto na borda, mas o um da ver que é onde eu vou assistir o episódio e eu estou muito ansioso. Então, se você também tá, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. E, claro, continue assistindo. Se liga na intro nova, cara, que o rebranding aqui do canal foi tudo. <risos> Bom, gente, por uma última vez nessa temporada, vamos pra interface do React. Que eu tô ansioso pra conferir tudo, gente. Desfile, lavação de look sujo, coroação, amo! Vamos começar, então, essa festa. Bora começar! <risos> e a gente não consegue fazer essa festa sem muitas pessoas especiais que fizeram parte de toda a trajetória amo. dessa quarta temporada, tá? Precisamos delas, elas que entregaram muitos looks, julgamentos, opiniões e lágrimas inéditas, não é? é. Elas estavam até agora há pouco, como eu disse, ao vivo fazendo o nosso grande esquenta, conversando com os participantes e Grande agora, mesmo, que eu tive que cortar um monte de coisa Porque Deus me livra, né, gente? São quatro horas Vamos começar chamando, pode chamar de dor. É, já tá ali, menina, chama! É ela que teve o seu coração de gelo… Coisas de ao vivo, dia. Pois é, é né, porque, porque é, nessa amores. temporada, por mais que ela não quisesse ela também se emocionou e chorou bastante, Nem, tá? que, foi de, nem que seja de raiva. Pois é, <risos> príncipe <principalmente, risos> Seja bem-vinda, Lorelai Fox! Ah, babozinha. Sempre demora um pouco no ao vivo, gente, é entrar. Ai, mas ela tá chique, gente. É o Roberto Justus uh, Realness. <risos> Não. Que isso na dela é um de prato, né? Você tava louco pra queimar a ah, né? Ah, porque na hora que ela me mandou a foto, eu já vi que um suplá de prato. Mas é essa arte drag pegar o que você tem em casa. Mas tá chique. É, arte drag, arte blogueirística não é mesmo? Tá, cara. chique, gente. vozinha pode parar de fingir. Pode sentar aqui. Vamos lá. <risos> Belíssimo. Muitos gatilhos. acordo do amiga, cabelo senta também. aqui dá muito gatilho. Liga, nem me lembro E agora vamos para ela, nossa Até hoje eu não sei como é que eles não caem desse painel redondinho, que é a cadeira dos dos essenciais. Simba. Nathalie Neri! Chique, chique. Gente, olha pro look… Você tem noção, gente? O look da Nathalie tá assim, ó, babadeira. Mesmo? Ai! Ai. Linda de pérolas! Cheia de péloras! Péloras. <risos> De brechó, tá, gente? De brechó. De brechó, é. Né? De voo, boa, de A meio louca da Nathalie, tá linda também, todo é todo a minha maid. <risos> linda, linda, linda, linda, <risos> linda. Mais uma grande final juntas aqui, segurando a emoção pra entregar mais uma coroa de cola quente. Mas com as juradas aqui, agora a gente vai completar esse elenco. Com eles, os participantes da quarta temporada que fizeram essa edição ser tão, mas tão, mas tão icônica. Sem eles, gente… Independente de quem tenha foi icônica idor, mesmo, gente. eles não teria essa história incrível. E vamos começar com ela aí, que foi uma grande protagonista. Elu Almeida! Seja bem-vindo! Mais uma vez aqui no QG, transformada no palco, né, da quarta temporada. Olha, ah, Chique! Olha! Gente, tá perfeita! Ambei um loirão! Foi ela que fez o look dela que eu vi no Twitter. Ela mesmo fez, tá, Fih? Tá, querida? Que eu já tô sabendo Olha aí. que ela é dona do upcycling. Pena que não chegou lá, né, amiga? Diva! <risos> tá, fica à vontade. à vontade. Olha ali o, a colinha deles do que faz lá atrás. Que chique. <risos> Bom, muitos a chamam por outro nome, tá? Mas eu vou chamar pelo nome dela que ela escolheu para a sua drag. É. É, ah, é incrível! Ah, maravilhosa, Da ah, Ou seria da cobra, gente? <risos> Fica a critério de vocês, pode entrar, da Já tá aparecendo metade dela ali. A Chique, pode entrar! <risos> <risos> <risos> Linda! Olha! Linda. Falem bem ou falem o mal, corpão, o falem brilho! Eu não tenho Eu culpa posso... se você não é feliz. Podem dizer, que a Dakota foi uma das protagonistas dessa temporada. Maravilhosa, sentar, maravilhosa, Dakota. maravilhosa. Vem lá, vem lá. Diva, diva, diva, diva. Ai, chique! <risos> Já falando inglês. ...a ordem aqui pra entrada seria a ordem de eliminados. Mas aí as pessoas vieram com adereços gigantescos, aí ficam tampando umas as outras… Virou palhaçada! Metade, <risos> que metade do elenco atrás. E vai sentar atrás que tava tampando o Cris Vrazi antes. é um caos, gente! <risos> Um caos. Tá? <risos> é. Bora continuar aqui nossa lista de participantes icônicas, fi. Outra tá protagonista. Girou ali né, junto com a Ilu. <risos> é. Pode entrar, Isa. Isa Borges, seja bem-vinda. Vamos lá, amiga. Bota esse look pra jogo, que eu sei que esse look foi caro, hein? Oh. É, querida. Tá bonita, tá bonita. Eu usaria esse look, em, em outra Fire, cor, mas usaria. É Nossa, de voo, de boa. a a maquiagem! Lá, Isa, pode se sentar. <risos> chique, chique. A Isa de boa, gente. Gente, eles entregaram a temporada inteira e não entregaram no look também? Porque o povo pede, É importante, né? tá? O próximo a entrar aqui no nosso QG, transformado no palco da grande final é o reizinho do conceito dessa temporada, tá? Porque tudo Ai, é o tem um conceito, tudo tem um porquê. Oh. Muita gente olhou pro look dele e não entendeu nada. Mas mas ele vai explicar pra gente, tá? Divo. Pode entrar, Cris Brasi! Ó! Oh. A Gaga, gente! no VMAs! O look dele, gente, faz referência às flores do Abadá. Ao é? sangue do corte dele lá, na prova, que ele sangrou e se machucou. Todo um ah, de boa. Eu é pensei que era a Gaga, de mas… <risos> Pode sentar, Cris. <risos> Lindo, arrasou, amei. E agora que eu lembrei, gente, que a gente ia ter feito todo o um ensaio de ir lá falar com eles, voltar, e a gente esqueceu de tudo isso, menina. A fava. A gente esqueceu de tudo isso. Ai, gente, coisa ao vivo, ah, assim, É a gente assim, fica no, tá? No fogo, sabe? Queimou. Ai, meu Deus, vamos receber agora ela, que é outra rainha do conceito, eu diria, fi. Ela é uma drag queen, não é também? Quase que uma drag queen, né? Minari! Que a tá? nossa Miss Black Divine a Paula! E ela tá belíssima! Pra um pouco, Vamos né? Vamos lá, Paula, entrega look pra gente! Oh, olha! Olha! É as, é as ondas? É... Ah, não, olhos, é só Paula, um… Fecha os olhos. Oh, oh. Dragoa! É, Isso, amor! Senhor, dragão, se liga você. não! <risos> Pode se sentar, Paula, Arrasou. A dragoa é bonita! Eu é a Paula! Outeria. Vamos entrar nesses detalhes, Eduardo. Nossa próxima participante, ou próximo participante, podemos considerar que é dois em um. Ela tá bem padrão. Rafa. Ah, ah pra variar. Eu juro é brincadeira, a Sara Vica! Pode entrar, amiga. Vamos lá! Chamar de padrão? Pode não. Ó, oh, oh, oh, oh. querido. Ah! Esse negócio aqui é babado. É, gata! Não, Eu sigo Sarah, um designer que faz essa mesma peça. Maravilhosa. E, já serve. e a Sara tá linda também. <risos> ai meu Deus, a próxima eliminada. ai feio falar, a próxima eliminada, gente. Hoje ela está aqui presente, <risos> né? Ela está presente e o povo clamou muito por ela, é, tá? Ó. saiu como injustiçada, Fomos mas o look criticados. dela de hoje, fi, ela veio fazer justiça. Ela veio fazer muito... É legal, a Hillary. A costura, tá, amor? Vamos lá, Hillary! É, gata, injustiçada pelo look, só pode ser ela. Ai, passou. É, amores! Semanque! manque! <risos> <risos> É o meu favorito até agora, eu usaria muito. <risos> é, é sem é que manca, gente já olha, é impecável. Ali. Ai, gente, chamei um edredom lá, é. Eles não estão cabendo nem nas cadeiras, gente. <risos> Cheio, tá a caber ali, ó. Ah, não, já deu certo, já deu certo, tá? Agora chegou um momento muito especial, porque é hora de receber os nossos grandes finalistas dessa temporada. E eles vão entrar os aqui divos. por ordem alfabética, beleza? Vamos começar com ela. Não, não vai ser por ordem não. alfabética, Eduardo. Ah, é do do da, da roupa. Mudou tudo em cima da hora, Entendi. a gente. É tudo caótico, tá? Sorry, director. É que eu tenho o um ponto, gente. Tá? E não tá ouvindo, né, porque senão… sabe <risos> <risos> então, assim, Que inferno! Pode entrar! Nossa primeira finalista, Jade! Nossa, sereuda. Hoje ela tá bem sereia, Hoje gente. Hoje a sereia veio aí, ela ó. Ela está bem sereia! Linda! Linda! Maravilhosa. A maquiagem, meu Deus. Impecável. Impecável, impecável, impecável. Diva. Barulho meu Deus. Não, meu Deus. Eu só sei que falar, meu Deus. Maravilhosa. De nessa final. Perfeita. Pode sentar, Jade. Lembrando, é. você aí de casa, você ficou uma confusão porque a gente é confusa, gente. <risos> Ele trocou a, a ordem não, de não, não é você, né. Que você então se fala você, dele. bicha! Gente, eu veio <risos> com esse monte de coisa na cabeça. Não, tivemos que mudar aqui as ordens, tá? Porque senão ninguém ia aparecer, ia ter briga nos bastidores. É, quem mais. a gente né? uma câmera lá nos bastidores. Mais tretas. Eu acho um absurdo <risos> quem se atreve a vir com uma coisa enorme na cabeça. Eu acho uma falta de Também respeito… Também acho, sim. A ah, ah, gosto, ah, <risos> Vamos pro próximo finalista, Bora lá, então. O nosso próximo finalista é um kinguinho, gente. É um kinguinho. Porque ele é pequenininho perto da… Ah, não, perto de você não, perto de mim. Pode entrar, Eric Neto! Olha! <risos> oh. oh, yeah. Loiríssimo! Respeite! Respeite! Digo… Aqui ele já tá aladinho com os ouros, é olha isso! Ó, é. é. gente, gente tempos, lindo, ele lindo, os lindo, dele. Virou só ouro aí, ó. Pois Pode é. sentar, a Eric. Inchalá! É. Até a cara cravejada, Até vem, a né? cara cravejada, <risos> a <da> cara cravejada. <risos> Temos uma terceira e última finalista, uma coisa inédita. Na quarta temporada, tivemos três finalistas aí. Muitas opções pra vocês escolherem, tá? A icônica, a carismática… Ah, mais, ela, ela mais! E... A Mart Simpson! Eu amei, amei, amei, amei! Ela já pegou o prêmio e escondeu na bunda. Eu sei disso. O que dizer, né, gente? O que dizer? <risos> vou falar. Tem até uma bolsinha ali, Fih? É, a bolsinha. É, a, a bolsinha. Caso você consiga, Eli, pode se sentar. Sabe? Vamos ver se tem como, né? <risos> E novamente a cadeira. Bumbum. A gente vai falar agora de uma coisa que todo mundo espera em toda final de temporada, tá? A tradicional lavação de roupa suja… Vem Esse aí! A gente fez algo diferente, né, Fih? <risos> Exatamente, desde ontem a lavação de roupa suja está no canal da Dona Americana. E se você ainda não assistiu, corre pro canal da Dona Americanas depois que né, acabar depois. essa live aqui, tá? O link tá aqui na descrição desse vídeo, dessa live aqui, tá? Mas pra quem ainda Ué. não viu… Vamos dar um gostinho aí de como foi ah, um tá. dessa lavação de look sujo. Chegou a hora de lavar toda a roupa suja dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. A minha missão no programa era ajudar a contar uma história. Pra mim, você serviu tudo. Essa energia positiva que as pessoas fizeram ao meu redor não, não, não caiu a ficha ainda, sabe? É uma coisa tão boa pra mim. E pra mim, a internet é isso. Além do glamour, das makes, dos looks… É sobre você também, poder ajudar as pessoas. É, Eu acho injusto as pessoas quererem que eu fale que foi injusto, sendo que eu não sei que é um upcycling. Tipo, teve alguns cortes que me chatearam muito, porque eu sinto que passou muito da minha parte agressiva, é uma coisa que o público me cobrou de agradecer vocês. E eu falei, eu falei que eu acompanho vocês há anos, agora eu vou falar, corta fez. vocês dois, a Rafa e a Isa, eles já sabiam um pouco de maquiagem, mais do que eu, pelo menos. Eu entrei pro programa sem ser uma pessoa trans assumida pelos meus pais. Naquele momento eu pensei, os meus amigos, na minha família, Hum. na minha mãe que tava lá em casa torcendo e tal. Eu falei assim, eu vou seguir para honrar também essa oportunidade. Se eu tivesse isso, que ia ser muito foda e depois eu tivesse me prejudicado, eu ia ficar muito mal. Não, acreditei demais em mim mesma. E fica fica a lição aí, não acreditem em vocês. <risos> que estivo um de vocês aqui não teria esse resultado final. Então todo mundo foi muito importante mesmo. Muito obrigado. obrigado. Plentex, gente, eu mei excelente. Tá podem estar chegando, mas foi a maior temporada de todas do Coelho das Cortar o áudio antes, gente. Chique, chique, muito chique. Ai, Teve muita ar, ablação. Tô... É só correr pro canal do YouTube da Dona Americanas depois que acabar esse ao vivo aqui pra conferir completo. Ah, e você está no flop? Eu tô no flop dessa semana. É, <risos> é. Ah, fica de verdade, quem tá no flop, quem é o Então, de... ah, tá, ó, flop do <risos> Felipe, tá, gente. <risos> gente? Ah, mas eu também, desde que eu entrei aqui, eu já tava eliminada, tava pior que a Iluxa no primeiro episódio. <risos> tá, <risos> já não ia nem chegar, não ia nem, nem ser aprovada, tá? Momento importante! Votações encerradas, tá? Votações Bem encerradas… Aí, Daqui a pouco, aqui nessa grande final da quarta temporada de Corrida das Blogueiras, descobriremos quem será o vencedor ou vencedora dessa edição icônica escolhida especialmente por vocês. Uma votação tá bom. histórica, tá? E antes do encerramento final, tem um outro anúncio que a gente precisa fazer, né? É, vamos fazer um primeiro anúncio importante dessa noite, tá? Quem será a Miss Simpatia dessa quarta temporada? Quem Esse será? É um gente. Que a Miss Simpatia é a pessoa que ganhou mais seguidores em várias redes aí, somando. Tudo, tudo durante a exibição do Corrida, é... a gente somatiza tudo isso. no Quais assim, é isso. Quem foi que ganhou isso? É mais... Ou a nossa Miss Simpatia. É, lembrando, gente, que os finalistas, né, a Jade, o Eric, a Elay eles não estão fazendo parte desse, desse rolê da Miss Simpatia, porque finalista… Porque senão é lá ia ganhar, né? Ia ganhar uma simpatia e ia ganhar a competição também. Obviamente, ah, pra entregar esse título passar a faixa, precisamos da nossa minha simpatia passada. Vamos pro palco, fi. Ai, cira Um dos participantes mais icônicos O mais vivo, gente. O mais vivo. O mais vivo. Extremamente lembrado é, até hoje. Não é à toa que o El Silva foi o Miss simpatia da terceira temporada de Corrida das Blogueiras. E hoje ele fez questão de estar aqui presencialmente é. para passar essa faixa. Não é dinheiro nenhum, gente. Mas é um símbolo de carinho do público para com o um novo vencedor ou nova vencedora, não Será é Será que a gente vai ter surpresa esse ano de quem ganhou? Eu acho que sim. Pode entrar, o El Silva! Uhul. Uhul! Sempre tem um delay, gente. É, a boneca foi de Barbie, meus amores. Se liguem, não. Ouça o saltucho de, acrí de acrílico, respeite. <risos> E aí, o El, como que foi esse ano de Miss simpatia? Conta pra gente. Menina, tanta coisa mudou. Parece que passou uns três anos. Mas só assim, outro dia a gente tava ali, mas muita coisa mudou. Realmente, ficou muito feliz com tudo o que aconteceu. Mudou a minha Lindo, vida. Lindo, a make perfeita. A gente não fez, não é só o dinheiro, sabe? A gente ganhou público também, muito trabalho, muita coisas. Estava trabalhando bastante, então, é. bonita, toda montada pra você Respeito! <risos> <dá> <risos> Respeite! É, eu, vou... eu, atuada, eu vim, botei meu sapatinho, uma coisa bem singela, uma coisa bem... E é sobre. é muito feliz de saber que deu muito certo pra você. Você entrou com um grande objetivo no programa. Que independente de ter levado a coroa de cola quente ou não acho que foi alcançado, é, você tá aqui como prova. Exatamente. E eu nunca vou esquecer do momento que eu pude olhar pra você e pro Gabriel Jordan e disse que vocês me inspiravam muito. Ah, e olha como tá hoje. Yeah, e é, olha é meu eu Amo vocês, vou, gente! Vou vocês me inspiram muito, Quem vai chorar sou eu. Obrigado por ter mandado a sua inscrição. Estar aqui com a faixa de Miss Simpatia… Ah, eu que fico muito feliz, porque eu admiro muito vocês. Sou muito fã do trabalho de vocês. E estar aqui, toda bonita, toda montada, feliz. Entregando <risos> uma nova faixa pra uma nova Miss Simpatia… Sempre respeita é tá muito bonita, gente. Claro, gente, <risos> <Claro>, gente pelo <risos> amor de <Claro, risos> Deus! Claro! ela sabe que <risos> é bonita, Salvador, é, respeita! Pessoalmente, vim feia. Pelo amor de Deus. <risos> ah, <meu> Deus <risos> não dá. <risos> E aí, e aí? A Miss Simpatia dessa temporada, gente. Assim, a gente não fica contando, né? Porque tem o rolê do Instagram, quem ganha muito é, seguidor no Instagram. Mas também tem outras redes sociais que são levadas em conta. TikTok, tem, Twitter, sei. Tocklers, aquela coisa toda, né? E aí, a nossa. Na minha temporada foram é quatro redes. Dos seguidores ganhos aí e temos uma Miss Simpatia eleita na quarta temporada de Corrida das Bolinhas. Pode falar você, Fih. Essa pessoa. É ninguém mais, ninguém menos que. Quem é? Eles estão contando agora, gente. Não, não tô contando. <risos> <risos> é, tá? é que vai claro, é entrar a artezinha, né? Tem a artezinha pra entrar. Ar, é. Três, um é. um <risos> Dois, <risos> um. Zoom. Mais de 150 mil seguidores. Quem ganhou foi você. Pode? Hilary! Ah! Eu falei que ela era a minha Miss Simpatia, e agora ela é de todo mundo! Diva! O povo vai fazer justiça! <risos> e aí, amiga, valeu a pena ser eliminada cedo? Não, né, mas a gente vai passar esse <risos> tempo. Eu sei cedo, mas eu sou lembrada da legenda. Já... É, é, é respeite! Só... Nossa, gente, eu não acredito. Eu Muito a... Não, né? Porque, tipo assim, eu sou a segunda eliminada, como é que eu sou a mis... Porque você é a simpatia, amor! Foi seguir, amiga, é isso! O povo me amou. É, gente, eu gostei de ser a injustiçada da edição. <risos> <risos> de Silva, a faixa de Miss Simpatia! Vai combinar com Linda! É, combinar a e a faixa da terceira temporada é rosa, a da quarta é preta. Cada um, ó, nas suas estéticas. Ai, tô ao, contrário, El, tô ao contrário, Uel! Tô ao contrário! Botou a faixa ao contrário! <risos> Divo! né, um look Simples, o um pretinho básico, chique. Pode sentar de volta, Hillary, parabéns. parabéns. Linda, linda e minha simpatia. Fazendo uma apuração total, somando todos os seguidores que todos eles ganharam ao longo da temporada. Mais de milhão e mil seguidores foram pra contas deles, tá, gente? Então muito chique, é. parabéns! O sucesso trabalho. da temporada, amores! Ué, muito obrigada pela presença, eu amei te rever! Ai, que divo! <risos> <risos> vamos pra Salvador lá visitar, Ai, vamos, vamos pro carnaval, tá? gente. Pelo amor de Deus, o carnaval tá chegando. Vamos pra Salvador. Que amor. delícia! Vamos lá em Salvador, tá ligado? <risos> faz a maquiagem comigo e é sobre. O <risos> Duel <risos> <risos> está aberto, então, né, Ué? <risos> Exatamente. É isso. é isso. Depois a gente fofoca mais. Divo. Vai, well, obrigado. É te amamos, <risos> A gente obrigado, se vê. Obrigado, gente. Obrigado, Léo. Lindo. E vai por aqui. Era Chique. por aí mesmo é. que o era? É, é. Já <risos> foi. Já, Já um foi. Legal. É isso. Ai, meu Deus. Não tem como a gente coroar uma nova vencedora ou um novo vencedor? Sem a vencedora do ano passado, né, poxa vida. Exato, os giraffers estão pedindo. É… E Vem diria, aí, a maioral! Eu diria que ela venceu o prêmio, né, ela ganhou aí todo o rolê. Mas nós ganhamos como prêmio a amizade da Lidiane oh, também. Oh, Hoje entra oh, a Lidiane Deus. Bergman! A vencedora da terceira temporada de Corrida das Blogueiras! Uh! <risos> meu Deus, o look maravilhoso! Oh, esse... Meu Deus, sempre impecável! Amei isso aqui no vestido. Tudo na cola quente. Linda! Lidy, conta pra gente… A gente já sabe, mas tem que fingir que não sabe, né. Que a gente conversa sempre. Conta pra gente como que foi esse primeiro ano como vencedora da terceira temporada. Sua vida mudou, você veio pra São Paulo. Como que tudo isso aconteceu? Ai, gente. Primeiro, eu queria agradecer perfeita fazem, meu Deus estão fazendo por mais um ano Olha esse elenco Olha que lindo sabe Agradeço muito por ter a amizade de vocês, que para começar foi a melhor coisa que eu adquiri com essa experiência. Eu amo muito vocês, vocês sabem disso, eu falo isso diariamente. E eu acho que todo mundo que participa dessa experiência que é, é um reality, mas é uma experiência de vida. Acho que todo mundo sai daqui transformado. Então, com, com a vitória, com a coroa, sem coroa, passar pela Corrida das Blogueiras é algo muito significativo na vida de todo mundo. E que eu acho que é uma experiência linda demais, assim, que de viver, de ver, de assistir, de acompanhar... Então a minha vida foi transformada, assim como todas as outras pessoas que passaram também. Como vencedora, eu também tive conquistas físicas, materiais. Eu consegui alcançar o meu objetivo, que era vir para São Paulo, estar tá perto das marcas, conquistar um público maior. E eu tenho conquistado isso todos os dias. E fora isso, tudo que eu fui encontrando no meio do caminho que acho que é o bem mais a valioso, que quer. são as pessoas que me cercam, né. As minhas amizades, então sou muito grata. Ai, palmas Maravilhosa! <risos> Bola Lidiane, bora pros nossos cantinhos, então, Lid. Fica, fica aqui, Lid. Fica aqui. Não, do outro, não, lado, do lá. outro lado, do outro lado. Então tá, vamos lá. <risos> nosso microfone, nosso microfone ficou com a Lidy. <risos> <risos> Ai, meu Deus, Ai, que ao é vivo com Já veio pra cá, Rafa. Era pra ficar no meio, mas já estamos aqui. <risos> é isso, gente. Bom, linda, né? Maravilhíssima. A Lidia, ela acompanhou todo esse drama aí de acontecer a temporada. E em muitos momentos, ela que falava assim pô, vocês não vão desistir disso, vocês não podem desistir disso. Não podem. Te ama. Não podem, gente. Palavras finais, Lorelai Fox. Vai, vovozinha, manda o textão. Ai, eu tô, tô emocionada mesmo. E olha que é difícil. Mas <risos> eu sei que a gente já agradeceu todo mundo, já agradecemos os fãs. Eu quero agradecer vocês por não desistirem, que a gente sabe o quanto foi difícil antes de tudo começar, antes das gravações, quando não tinha patrocínio, quando a gente mal sabia se ia conseguir abrir as inscrições. Enfim, foi uma temporada longa, mas todo o sucesso que a gente tem hoje, os trending topics, o grande surto que a internet virou, é por causa do sucesso de vocês dois, que vocês são as bichas que eu mais admiro nessa internet e na minha vida também. Contem comigo sempre, independente de eu estar aqui nessa bancada ou não. Vocês sabem que a gente tá junta. obrigado mesmo. Ai. É. A <risos> gente que a gente vai pros asilos das Blogueiras Juntas, quando tiver. <risos> <risos> <risos> a asilos das Blogueiras, estaremos lá juntos, né, amiga? Ai, que duas temporadas, né, Nathalie, mas parece que tá com a gente já há mil anos. Porque foi tão intenso, né, amiga? A gente aprendeu muito junto, né? A gente aprendeu Linda. a se esforçar, a gente aprendeu a acreditar, a gente aprendeu a superar. E a gente tá aprendendo cada vez mais a ter orgulho, a ter orgulho de tudo isso, sabe? É olhar tudo que aconteceu, olhar as vezes que a gente pegou na mão e falou Ai, será que vai acontecer? Não vai, foi um desespero e foi ansiedade. Olhar tudo isso tão lindo é, e ver o brilho de vocês e ver a grandiosidade de tudo isso. E eu acho que acima de tudo, olhar pra todos vocês e ver, caraca... Vocês são muito foda sabe? Todos vocês. Tudo que vocês fizeram, vocês ensinaram tanta gente. O amor, o hate também. O engajamento <risos> que as pessoas tiveram com o programa. De uma certa forma, mostraram pra gente o quanto isso é poderoso e muda a vida de todo mundo. E eu digo isso pra vocês sempre. Se eu tivesse um Corrida das Blogueiras quando eu comecei há sete anos atrás, gente... Eu ia ter perdido tanto menos dinheiro. <risos> eu ia ter tanto menos hate. Eu ia ter tido tanto mais consciência dos meus caminhos. Isso aqui é uma escola, uma escola para todo mundo que está se aventurando nessa internet e para todo mundo que quer se apaixonar por pessoas, porque a gente se apaixonou por cada um de vocês e eu sou muito grata por mais um ano aqui e eu amo muito, muito e confio muito em tudo que vocês fazem sempre. Obrigada, Liga. Bom... Sendo assim, eu vou chamar para o palco os nossos três finalistas, porque vem aí o resultado. Vem aí, gente. Lá e aí Jade, se se conseguirem aqui, <risos> se conseguirem. <risos> Vamos lá, oh meu Deus do céu, Senhor Jesus, olha. Aê! A gente tem a bandeira do Brasil aqui, né? agora que eu é fui azul, subir. É azul, amarelo, verde. É, meus amores. E a Liz de amores, IPT ali, de vermelho. Ano, Kinga. Dois. <risos> Bom, Ai, gente, vem aí. Vamos lá, todos prontos. Já tô arrepiado. Eu nem preciso dizer aquilo que eu sempre digo, mas vou repetir, né? Vai, Vocês repetir. três já são três vencedores, gente. Chegar numa final com um elenco de peso desse... É realmente algo que significa muito, assim, vocês são muito bons no Lindo. que vocês fazem. E foi muito legal ver que a gente conseguiu formar uma final com três pessoas extremamente diferentes entre si, três blogueiros extremamente diferentes entre si, mas com esse sonho em comum de entrar na corrida, chegar na final e ter a chance do voto público. Vocês conseguiram, vocês já são vencedores, tanto que já fazem parte aí da família de estúdio, independente do prêmio, né? <risos> a pessoa que fica em terceiro lugar nessa competição, pra mim, ela se resume muito na palavra superação. Ela entrou no programa, com algumas questões a serem superadas. E ela conseguiu superar coisas técnicas, coisas profissionais, entregar trabalhos incríveis. Mas também superar muitas questões pessoais, que eu acho que esse, é, na verdade, é um dos melhores prêmios que se pode levar daqui. Que a superação, quando você sai do… Programa como corrida, de uma competição como corrida, com uma superação de várias questões da sua vida, você está pronto ou pronta para fazer o que você quiser. Mesmo que você não siga mais na internet, fazendo o que você faz muito bem, superando essas questões, tudo que você se propor a tocar vai virar arte, porque tudo que você fez dentro da competição foi impecável. Eric, você é o terceiro lugar dessa quarta temporada. Lindo. Gente, o Eric é extremamente talentoso, ele mereceu muito chegar na final. Cinco mil reais, hein, Eric? Cinco mil reais! É, gato! <risos> Pode se sentar, Eric. Pode se sentar. Divo. Que Jade puta, né? e Eli. Que disputa. E de novo, né? Jade, Eli, Eli e Jade. É Muito lá exato, exato, exato, exato Israel, lá. É doida, né, gente? Há semanas atrás vocês estavam exatamente nessa mesma posição. A Meu diferença bloco. é que dessa vez não tem uma próxima prova. Não dá para o povo ameaçar a gente de queimar pneu na frente da de estúdio. <risos> <risos> Eu vou Eu subir no indo ônibus da Priscil e e Torcia ir para ir lá ir e também não queria viajar indo embora todo mundo que torcia para Jade, também não queria ver a indo embora. E Foi as pessoas um até comentavam assim, quebra essa coroa e duas! É, quebra, dá, ainda dá, dá tempo! Isso, é muito difícil empatar, né. São porcentagens de votos, vírgulas, números, não tem como empatar. E como eu disse, a diferença é que dessa vez não tem uma próxima prova. E a diferença dessa e da outra vez, da outra vez, o povo escolheu as duas. Dessa vez, as pessoas escolheram uma de vocês. Jade, você entrou na competição se declarando a blogueira, né, como você mesmo disse no seu vídeo de inscrição. eu vou E sempre ela lembrar é. disso. Quando você falou isso, eu falei pro Fih, é essa. Essa menina tem que entrar, porque ela se garante muito. E a gente pôde ver que você realmente é a blogueira desde o momento em que você entrou no blush, recitou aquele nome de blogueira, que até agora eu não sei falar. Jazebog, <risos> santa entra ela, entra ela, cliquei, cara Eu sou fã. Um fã! mais vulnerável, que causou a maior polêmica <risos> na internet. Mas eu acho que muita gente te entendeu, te compreendeu. Quem não entendeu a profundidade do seu discurso, entendeu que é necessário buscar ajuda. E eu acho que você trouxe muitas vezes no seu discurso ao longo dos episódios, nos bastidores e até nessa reta final, que você tem como objetivo ajudar as pessoas na internet. E você pode ter certeza que esse objetivo você já cumpriu. Independente do resultado, quando você frisa a questão de buscar ajuda, mesmo quando o mundo parece que não quer te ajudar, esse objetivo você cumpriu. Você pode ter certeza disso. Acho você um exemplo de competidora. Todo mundo que está assistindo agora e tem o sonho de entrar na competição, sigam a Jade como exemplo, porque ela foi impecável. Impecável. Já, Elai, carisma de sobra, né, Elai? A gente já sabia disso. A gente já tinha certeza que você era um poço de carisma. E que ela tinha um metro e meio. E que ela tinha um metro e meio. <risos> e ela, a gente <risos> disse no dos de inscrição, eu sou a Eli Ô, e tenho tá um pouco mais alta, e né, E tem um tem metro pinuca. e meio. <risos> a Eli, gente, ela entrou aqui e… Ela me surpreendeu muito, ela surpreendeu muito, Fi. Ela surpreendeu muitos jurados, não é mesmo, Fih? Porque você entra nas redes da Eli, é uma palhaçada, é esquete de humor, mas aí vem a drag da Eli, né? Que faz cola quente, que faz maquiagem. Por mais que você não ache a sua maquiagem polida. A xereca ficará na mente de todos nós. <risos> ficará assim. De perto aquela pele verde que a Eli é... fez. Tinha volume, tinha contorno. <risos> Talvez daqui pra frente a e tem sempre que se pintar de verde, de amarelo, porque veio, né? Veio de sim, Veio bastante. E tem uma coisa no seu discurso do Maqui, fala, Elay, que me chama muita atenção, que é quando você fala que as pessoas, quando você ia pras festas dessa cidade, as pessoas queriam te ver lá no fundo, né? As pessoas não queriam ver você numa posição de destaque. As pessoas queriam ver você no fundo. E você mesmo falou sobre isso, sobre isso, né. Você falou que as pessoas… Você chegava na festa, pô, vai lá pra trás, aqui não é o seu lugar. Eu não te conheço, quem que é você? E eu tenho certeza que essas pessoas, se assistiram o programa estão muito arrependidas, muito arrependidas. É, e eu tenho certeza é, também, Eli, que daqui pra frente se você se propor a pisar numa boate pra fazer um show, uma apresentação, se você anunciar… Vai ter fila na porta da boate, vai vender ingresso, porque todo mundo quer ver a Eli. A Eli é muito legal. A Eli é muito foda. A primeira bicha preta drag queen a vencer o Corrida das Blogueiras. Sessenta e nove dois por cento. Ai, gente, oh meu Deus do céu, a bichinha chorando e eu também. Que inferno. <risos> achar essa coroa agora? Será? Vai ter que levantar a mão assim a de gente. Ai, vai Deus dar? Céu, Senhor Jesus. Meu Deus, vai dar ou não? Foi? Foi? Acho que vai cair. Vai cair. Tira a peruca, tira a peruca. É, se for. Em cima não cabe, minha. Em cima, Lidia, em cima. Ah, tira a peruca, é isso aí! <risos> a gente falar aqui com a Elai. Antes das palavras da Eli, a gente vai falar um pouquinho com a Jade. Vem pra cá, Jade, vem, vem pra cá. cá, Jade. <risos> Jade, eu espero que você saiba que você também é uma vencedora. Dessa Muito! Coleção. Sim, muito obrigada. Eu quero fazer aqui uns rápidos agradecimentos. É, primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Um ano atrás eu estava cogitando desistir da internet porque eu acreditava que a minha arte não estava chegando nas pessoas. Então, é, para mim é muito gratificante perceber que eu estava errada porque vocês me deram essa chance, porque vocês acreditaram em mim. No meu percurso aqui, eu pude ter esse contato com os jurados, que eu já sabia que tinham conteúdos incríveis e eram pessoas incríveis, mas eles conseguiram ver através de mim as mensagens, principalmente da Nathalie, me tocaram muito o coração. E foi muito importante para mim ter esses momentos. Eu quero muito agradecer a todos os participantes, que foram incríveis também comigo, que criaram um laço muito forte com tudo o que eu represento. E vocês foram super fofos e são muito talentosos, então é... Ótimo estar aqui com vocês. E eu quero agradecer, principalmente, todas as pessoas que me deram suporte. A todas as milhões de crianças que eu sei que ficaram mutirando por aí. Eu a, sou a uma criança também. ...vinhetas, <risos> dancinhas e challenges pra gente poder ficar 24 horas postando sem parar. Eu quero agradecer a minha namorada, que esteve do meu lado em todo esse percurso. Que, tipo, ficou 24 horas me acordada comigo nas últimas semanas para fazer esse sonho acontecer. E eu quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui comigo nesse palco, porque se eu estou aqui pisando viva, é porque você acreditou em mim, é porque você me mandou aquela mensagem no direct dizendo que não era para eu desistir do meu sonho, não desapareça, não desista da sua vida. Então, cada um de vocês está aqui comigo agora. Eu quero que todas as pessoas que duvidam de si próprios me olhem agora e vejam através de uma mulher, de uma LGBT, de uma pessoa ou de uma blogueirinha. Vejam alguém que passou por muitos e muitos anos de coisas negativas mas conseguiu estar no topo. Então você, independente de quem você for, você pode estar aqui também e você pode realizar os seus sonhos. Acredite em você e acredite que você não é uma pessoa descartável, nem o seu corpo, nem a sua alma. Muito obrigada, gente. Obrigado você, Jade. É importante a gente ressaltar e a que a Jade, ela só não levou minha simpatia porque ela era finalista. Jade, você ganhou quase 800 mil seguidores nas redes você sociais. teve o maior crescimento de todos, Jade. <risos> pra você ver. A coroa você já tem, né? <risos> Parabéns, <risos> Jade. Obrigado, Jade. 10 mil reais pra Jade, hein, gente! Aí! Agora é ela, não é mesmo? A nossa vencedora dessa temporada! Ai, <risos> oh, meu Deus, A Marge Simpson nela. Que quero que você saiba que Não o sei. quanto… É… é, é o eu Quero que você saiba… Você já sabe. O, como esse momento representa pra internet, sabe? A gente tem aqui uma drag queen que veio de muito lá de baixo, né. A gente sabe através da sua história, através das suas redes. E, me olha onde você chegou, sabe? Não que o nosso real, né, mas… Poxa Mas aí, também né? sim. Você ganhou com quase acho que mais de 3 milhões, de, 2 milhões de votos, 3. Tudo seu, sabe? Então essa galera gostou muito de você, gostou do seu trabalho, te deu esse voto de confiança e eu tenho certeza que as pessoas não vão se arrepender, porque você é incrível. Parabéns, Elay. Obrigada, de verdade. É... Eu falei é uma vez no meu canal. Só um minuto, gente. <risos> é o peso da coroa, é <risos> Literalmente. Eu falei uma vez no meu cabeça, ...que princesa. eu não tinha medo de muitas coisas. Ah, o meu maior medo era de morrer sozinho. Tá pesada mesmo. Ah, não. Gente, pelo amor de Deus. Minha cabeça é pequena. Foi. E aí, com essa experiência aqui, e com as pessoas que votaram em mim, sabe? Tipo, todas as mensagens que eu recebi até hoje, todas, todas, todas. Gente, eu não respondo todas, mas eu leio <risos> quase todas, sabe? E eu lembro de frases de cada uma, porque eu me senti abraçado e eu não me senti mais sozinho, sabe? A minha trajetória aqui foi muito espiritual também, sabe? É, eu não estava feliz comigo mesmo antes de entrar aqui. Eu estava me sentindo muito solitário. Eu estava me sentindo muito. É, não capaz. E eu vim. E todo dia antes de vir pra cá, eu conversava com Deus. E. Eu só tenho a agradecer a Ele e a vocês. E a vocês que votaram em mim, gente. Eu amo vocês. <risos> Mas segurou. Mas segurou, não deixou cair. Vocês no grupo do WhatsApp, vocês no Instagram, vocês no TikTok. Gente, vocês são tudo pra mim. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, Elaine. Muito obrigada, parabéns cara. pela trajetória. Inclusive, abaixo da hashtag da final da Corrida das Blogueiras, é Elaine. <risos> <risos> então, a peruca é da minha amiga Vaiola Viola, tá? E a bolsa é a segue lá no Instagram. Primeiro lugar, Corrida da fogueira, segundo lugar é live, veja só. Mas histórico, é, gente. Mas é justamente histórico. isso que te traz esse lugar, você sabe. Você falar do seu amigo, você tá ali dando uma palavra pra alguém. Tem essa humildade sempre. É isso que te faz essa pessoa incrível que você é. Não é só a make, não é o look, é a pessoa que você é mesmo. É por isso que as pessoas se apaixonaram por você. Porque as pessoas gostaram de você. Independente do que você faça, seja um sanduíche, seja um bolo numa sanduicheira, as pessoas vão assistir. A gente vai assistir, todo mundo vai assistir lá. Então não perca isso, porque a gente só quer isso de você. Ver você se divertindo, porque a gente se diverte junto. Eu sou muito grata, eu espero… Dá orgulho pra vocês, de verdade. Já tá dando, Já tá dando, nada, menina. <risos> Eli, seja bem-vinda ao hall de vencedoras de Corrida das Blogueiras. E amanhã, meio-dia, a Eli vai estar com exclusividade aqui no Dia Cast da G-Studio, lá no canal da G-Studio ao vivo, pra uma entrevista exclusiva. Acho que é o primeiro dia cast do ano, né, Rafa? É isso? É o primeiro dia cast de 2023. Oh. Natalie É, e... ligado. estará lá pra entrevistar a nossa winner dessa quarta temporada icônica! E agora comemorar, comemorar. Vamos comemorar! Agora é comemorar, é isso, gente. gente. Eba! Bem, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado vocês. Gente, obrigado vocês. Poder vocês. parabéns mais. Acabou, gente. Bom, gente, obviamente eu não ia terminar esse episódio sem Trincar a maquiagem com as minhas lágrimas, né Eu não preciso nem dizer que essa daqui foi uma das melhores temporadas de todas Eu tô extremamente feliz com o sucesso da temporada Tô muito feliz por todos os finalistas Primeiramente o Eric, vocês que me acompanharam aqui sabem O quanto eu me identifiquei com ele Com alguns pedaços da história dele que ele ia contando E com algumas dificuldades que ele tinha Que também em muitos momentos ou eu já tive ou então às vezes ressoam até hoje E o quanto foi especial pra mim ver ele chegando até a final A Jade, que eu não preciso nem falar pra vocês eu acho que metade dos meus choros nessa temporada foram por causa da Jade. Além de ser extremamente profissional e ser linda por fora, ela também é linda por dentro. Acompanhar a Jade e a trajetória dela no programa foi extremamente emocionante. Inclusive, nesses últimos segundos da final foi onde eu desmoronei aqui também. Não é à toa que ela foi a pessoa mais ganhar seguidores nessa temporada. Eu acho que todo mundo que assistiu o Corrida das Blogueiras conseguiu assistir a Jade enquanto Jade. Eu acho que isso foi mais bonito da trajetória dela. E por fim, a Eli, que também é muito novo bastante, mas também sempre divertiu, sempre manteve a bola lá em cima sempre foi o alto astral, foi o carisma da temporada, assim como eu já falei várias vezes. Falta da Eli ter ganhado também é extremamente significativo. A gente finalmente tem, simultaneamente, um menino, um gay e uma drag queen a ter ganhado o Corrida das Blogueiras isso é histórico. Eu acho que todos mereceram seu lugar nessa final realmente era uma questão de... Quem ia levar mais votos e assim foi. Eu fico muito emocionado também no final dessa temporada, aproveitando aqui pra falar, né, sobre o assunto, com o sucesso da temporada, o fato de eu ter estado na temporada passada e de ter visto o tanto de trabalho por trás, que dá pra fazer uma temporada, e o tanto que essa temporada nova cresceu, que deve ter dado muito mais trabalho ainda pra fazer, e ver que tudo deu certo ver que os meninos não desistiram do projeto que todos os anos eles tornam o canal deles a casa, pra 10 novas pessoas terem uma chance de mudar a direção da carreira, de expandir, e de trazer tantas coisas boas, não só pra essas 10 pessoas, mas pra as famílias, os amigos de cada um dos participantes do elenco teve um momento que o Edu falou o quanto os meninos inspiravam ele né ele até citou o El, que tá lá E ele também me citou, e eu não sei se ele tem noção também do quanto ele e o Felipe me inspiram. Eu tenho uma leve, levezinha dificuldade de me abrir assim muito profundamente com as pessoas, mas eles são muito isso pra mim O Eduardo, o Felipe E eu acho que é isso que me faz ficar tão feliz Pelo sucesso da quarta temporada Mas eu tenho uma admiração muito grande Pelos meninos do Diva Eu amo muito eles e o trabalho deles E eu não quero mais mexer nesse assunto porque eu vou começar a chorar de novo Então é isso Me conta o que você achou dessa final de corrida das blogueiras E dessa temporada Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo Gente, são 1h50 da manhã que eu tô terminando De gravar esse vídeo Sabe, Deus, que horas que eu vou terminar de editar Tô com esses cílios que colas a horas, olha querem ver o tanto que tá borrado aqui embaixo Você quer é só choro não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, eu sou no Instagram, Twitter e TikTok nas minhas redes sociais tem vários conteúdos de fotos, vídeos babados, looks, tutoriais, vlogs de viagem então não esquece de ir lá conferir tudo em arroba.hjotrd não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo, eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje, see you